chamado Fabrizio de André e a gente ficou muito encantado com a obra dele e a gente vai cantar a primeira música que a gente ouviu dele e que marcou bastante a gente e que é uma canção que não é nem italiana, apesar de ser uma, uma, uma canção que a gente ouviu lá é uma, uma língua é, da cidade de Gênova uma, uma, um dialeto até mais próximo do Celta Antigo do que do italiano, vocês vão ver pela vocês vão ver que vocês não vão entender nada. <risos> Nem eu, né? Monta lá o que o que Deixa o dar mapa, chega e eu sei na E aqui da no lema. minha de e tem o de família e poder por tu fim, Lá da quatro, tu a ti vem negro, dulce, Que navegamos juntos em um grande do E como a ti crescerá com e a lá ficam na memória fim, bacana a corda mas sem A Thank mm -hmm. you.